Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a apresentação do módulo 4 da nossa disciplina de fundamentos da web. Eu sou o professor Luciano Edipo. O módulo 4 da nossa disciplina de fundamentos da web, a gente vai falar sobre front-end JavaScript. Esse módulo ele é dividido em duas unidades. Na primeira a gente vai falar sobre o que é a tecnologia front-end e no segundo a gente vai falar sobre Quais são as tecnologias front-end baseadas em JavaScript que a gente vê aí no mercado de trabalho. Antes de falar sobre a tecnologia front-end, é interessante apresentar ali para vocês o que, que é né? front-end, back-end, qual é a diferença né? que é uma complementar ao outro. Então, assim, existem diversas tecnologias front-end. Quando a gente fala de front-end, a gente está falando de todas aquelas... É toda aquela programação, todos aqueles componentes, tudo aquilo que é visível ao usuário. Tá? Então, geralmente, a gente chama de interface, né? aquilo que ele vai visualizar, aquilo que ele vai interagir. E aí, existem diversas tecnologias é, que são tecnologias front-end. Então, as duas primeiras ali que a gente já viu né, nos outros módulos, HTML CSS. HTML para estrutura e conteúdo e CSS para estilo. Mas nós temos alguns outros frameworks. Bootstrap, Angular, eh, Vue, eh, Rails, tem Script e tudo mais. Então, por trás do front-end, né, por trás ali do, do que serve o front-end, nós chamamos de back-end. O back-end, geralmente, nas, nas aplicações web, elas ficam. Ao lado do servidor, ou para o lado do servidor. Né? E as tecnologias que são utilizadas no back-end geralmente são as linguagens de programação. Qualquer uma das linguagens de programação, desde que consigam servir a um, um, um servidor web. PHP, Ruby, Java, uh, o próprio JavaScript com um Node, a gente pode utilizar o JavaScript, que é tido como uma linguagem de, de client-side, né? que é uma linguagem de lado do. do do, do cliente e não do servidor, a gente pode utilizar também para para back-end. SQL, enfim, todas aquelas tecnologias é, que fazem parte daquilo que a gente não tem acesso, né? que não é visível ao usuário. Mas aí, o que é um framework? Né? O que são esses frameworks baseados em JavaScript que a gente vai ver nesse módulo? Tá? Um framework ele possui diversos significados dentro da, da, da computação. Né? Mas no, o, o nosso específico é o seguinte. Para a gente, um framework, um framework Angular, um Bootstrap, um jQuery, por exemplo, ele é uma abstração que vai capturar funcionalidades que sejam comuns a várias aplicações. Então, por exemplo, a gente está falando de um framework web. A gente pega todas aquelas funcionalidades que são características comuns de aplicações web, de páginas web. Por exemplo, né? o acesso a um banco de dados. O acesso a um banco de dados, praticamente, todas as aplicações web precisam fornecer um acesso a um banco de dados. Um acesso a árvore de eventos DOOM, né? ou a alteração dos elementos do HTML, por exemplo. Então, um framework que vai... É, oferecer serviços web, ele precisa oferecer esses serviços que são comuns a uma aplicação web. E quais são essas características de um framework? Um framework ele precisa ser reutilizável. Então a gente precisa ter, ele precisa ser focado em reuso. Obviamente nós utilizamos um framework para especializar uma aplicação, para criar uma nova aplicação. Então, obviamente nós precisamos reutilizá-lo. A outra questão associada é a extensibilidade, já que eu preciso, a partir de um determinado framework, estender as funcionalidades dele para aquilo, para aquele é, domínio-alvo, né? para aquela aplicação-alvo que eu estou buscando. Obviamente, segurança, ele tem que garantir a segurança dos usuários, dos dados de acesso e tudo mais. Ele precisa ser eficiente, é, ele precisa... É, rodar né, todas as suas funcionalidades é, de maneira eficiência, utilizando o mínimo de armazenamento, o mínimo de processamento necessário, e ele precisa de uma completeza. Por que a completeza? Porque se a gente está utilizando um framework, eu quero, a partir desse framework, gerar uma aplicação que funcione, uma aplicação completa. Então, ele precisa fornecer essa característica para quando a gente vai utilizar ele, para criar nossas, nossas aplicações. Adianto que existem diversas tecnologias é, front-end é, que podem ser utilizadas para criar as aplicações web. Tá? No nosso curso, a ênfase foi dada para as tecnologias que são baseadas em JavaScript. E em JavaScript existem diversas outras. É. Eu trouxe algumas das principais para fazer um breve comentário sobre cada uma delas. Então, eu vou falar aqui na, na nossa disciplina sobre o Bootstrap, o jQuery, o VUI, o Angular e o React. Okay? A primeira delas é o jQuery. Só um adendo, as é, tecnologias, algumas delas se utilizam de outras. Tá? Então, elas não são... É, em alguns momentos elas podem ser complementares, elas têm um foco... Diferente, então eu vou sempre trazer ali para vocês qual é o foco dela, que, é, alguns exemplos de quando ela é utilizada e para vocês terem uma ideia do lançamento. O, todas as tecnologias são um código aberto, tá? Uh, o jQuery teve seu lançamento em 2006. A última versão dele é uma versão 3.6 de 2018. O foco do jQuery é a facilidade na manutenção da árvore Doom, que é a árvore dos elementos HTML e na captura, né, captura e é, manipulação dos eventos que a gente pode utilizar é, numa página HTML, por exemplo. Tá? É, o jQuery ele é precursor de uma tecnologia que hoje em dia já não, não se usa, não se tem o mesmo nome, mas foi muito famosa por muito tempo, que é o AJAX. Tá? Então, um exemplo de quem usa jQuery, basicamente Quase todos os próximos frameworks usam o Carry, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas um exemplo de sites que tem uma, uma evidência maior, Uber e o Reddit, por exemplo. É, o Angular, o Angular também é de código aberto, foi lançado em 2010 e o Angular, ele é mantido, ele foi mantido pelo Google, tá? Ele está na sua versão é, 1.8, a última versão foi lançada em 2020. O Angular também é um, um, um framework é, JavaScript muito utilizado. Tá? Ele está perdendo um pouco o, o mercado, mas ele, ele já foi muito utilizado. O foco dele também é a facilitar o usuário a fazer a manipulação da árvore Doom, né? da árvore dos elementos HTML. Então, um foco muito grande na arquitetura MVC e no uso de JSON, né? que é a, a, a o tipo de, de, de transferência de dados é, comum utilizando é, JavaScript, né? uma, uma, uma linguagem de notação baseada no JavaScript. Quem usa? O Google War é, e o PayPal Community. São dois exemplos bem interessantes de que, que usam o Angular ainda. Próximo, o Bootstrap. O Bootstrap ele é um framework de código aberto também, ele foi lançado em 2011 pelo Twitter e até um tempo atrás ele se chamava Twitter Bootstrap. Em alguns lugares vocês até vão encontrar ainda essa essa nomenclatura para o Bootstrap. O Bootstrap ele tem um foco no estilo, tá? Então, em muitos casos ele vai se é, ater a fornecer uma quantidade de folhas de estilos né? e estilos disponíveis para os elementos HTML. Ele vai focar ali no fornecimento de estilo e, e elementos visuais. Então assim, ele também é muito utilizado nos outros frameworks que já trazem outros elementos é, de, de controller e tudo mais. Então, ele, ele tem um foco muito maior na visão. Né? Na, pensando na arquitetura MVC, ele tem um foco. É, ele é focado na visão do usuário. Um exemplo de quem usa o Bootstrap, o Twitter, né? Que foram os criadores. O Vue.js o VUIJS, ele também é de código aberto. Tá? Ele foi lançado em 2014, eu estou mostrando aqui para vocês. Em, em... Eu selecionei os principais frameworks é, JavaScript e estou mostrando para vocês em ordem de criação. A versão atual dele é a 2.6.10, de 2019. Tá? O Vue ele já é um pouco mais complexo que os demais. Ele tem um foco em fazer a sua a composição por meio de... É, elementos é, incrementais. Então, a, a ideia do VUI é separar, ou diminuir, né? fracionar as funcionalidades da sua aplicação web, de modo que você possa escalonar a dificuldade de criação aí da, da, dos componentes. Você pode trabalhar com a adição de componentes a partir do momento que a sua aplicação vai ficando mais complexa. Então, essa é a ideia aí de, de utilizar o, o vjs o FUI tem uma influência muito grande da Adobe, né? e tanto é que quem usa, né? um exemplo que eu trouxe para vocês de, de sites que utilizam a tecnologia, tem ali o Adobe e o site da Xiaomi, por exemplo. Por último, o React. Né? O React ele foi é, lançado, também é código aberto, né? como eu comentei toda ação, ele foi lançado em 2013 pelo Facebook, é, na sua, ele está atualmente na sua versão 17, foi lançado a última versão em 2021. Tá? E o React, ele tem... É, é, eu trago sempre o um foco, mas todos eles são bem completos. É, o foco do React está na otimização de atualizações e nas atividades que são realizadas simultaneamente. Ele foi pensado, por exemplo, né, lá no seu início, em organizar o feed, né, o feed do, da rede social, né, do Facebook, por exemplo. Ele é utilizado... Ele ainda é utilizado no Facebook e no Instagram, por exemplo. Então, a gente, quando a gente quiser sempre dar uma olhada. E aí, eu trago aqui para vocês uma pequena lista né, de outros frameworks web. Porque, às vezes, é, mesmo no mercado, a gente tem a impressão né, de que tudo é dominado pelo JavaScript. Né? Tanto é que no nosso curso, a gente utiliza o é, JavaScript. Né? Com, a, gente tem uma, a gente dá uma ênfase ao JavaScript. Mas só para deixar muito claro, existem é, frameworks que são é, derivados de diversas outras linguagens de programação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, muito conhecido, que também foi utilizado por muito tempo, né? é, o CakePHP, por exemplo, para o PHP. O CakePHP foi um framework que foi utilizado, é, ele era, é, o foco né, dele era baseado na é, modelagem de dados, então a gente conseguia construir aplicações é, sites e, e portais e aplicações web é, Basicamente fazendo uma modelagem de dados né, Utilizando o CakePHP E esses frameworks eles ficaram muito, muito famosos A partir dos, dos frameworks que nós chama, chamamos ainda né, De gerenciadores de conteúdo também tá? Como, por exemplo, no caso aqui do PHP A gente tem o Drupal, o Joomla né, Que foi muito utilizado Mas, né? Existem é, outros frameworks que também ficaram muito conhecidos e são utilizados na web, por exemplo, Ruby on Rails, né, que é baseado em Ruby, também ficou muito conhecido. A questão é que o JavaScript, como uma linguagem é, inicialmente pensada em client-side, né, ela, ela roda no, no cliente, é, ela acaba tendo essa ênfase maior quando a gente pensa em aplicações web, quando a gente está falando de aplicações web, né, então ela acabou ganhando, é, atualmente ela ganhou um pouco mais de, de destaque do que as demais, tá? inclusive no JavaScript ali tem outras, né? que a gente pode, é, que vocês vão poder pesquisar. A minha dica para vocês é o seguinte, nesse módulo não será focado em nenhuma tecnologia framework específica, dessas que eu comentei, por exemplo. A gente não vai falar sobre nenhuma delas especificamente. Então, eu sugiro que vocês é, possam é, complementar o estudo de vocês é, usando, né, como na, nas, nas suas atividades, nos seus trabalhos, usando essas tecnologias. Entra no site, vai lá, faz a instalação, dá sempre uma leitura nas documentações, é uma outra dica que eu sempre dou. Olhe muito as documentações e aplique para um, um projeto pessoal, para que vocês possam é, conhecer mais intimamente essas tecnologias framework web. Elas são bem interessantes e vocês vão gostar de trabalhar com elas. Ok? Então, a gente termina por aqui. Um abraço, bom estudo.